olá pessoal do f1 horizon hoje estou trazendo aqui mais um vídeo de fórmula 1 aqui no canal e hoje eu novamente vou continuar trazendo as voltas rápidas aqui eu estrei vamos, vamos dizer assim eu estrei a primeira volta rápida aqui do fórmula 1 2019, tá? do fórmula 2019. então eu fui correr em interlagos grande interlagos com a mercedes e mano, essa eu dominei, hein, mano. Essa eu dominei. Eu acho que eu não faço volta melhor que essa Interlagos. Tá? Eu duvido muito. Eu fiz certinho, mano. Eu abri assim a curva para ter mais velocidade e tal, mas beleza. Vocês vão fazer, vocês vão ver. Mas, também não se esqueça, mano. Aqui tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta sim, para então fica ligado aí, se inscreva no canal ative o sininho pra você receber todos os conteúdos de Fórmula 1 aqui do canal, beleza? Se você gostar, deixa o seu like e fui, ó.